Todos os momentos, meu, eu estava com ele, ele estava aqui do meu lado, me dando força, me dando apoio. E hoje ele não dá. Hoje só é eu e meus filhos. Na hora que eu recebi realmente essa notícia, é como se o chão tivesse desabado. Porque eu era uma pessoa totalmente dependente do meu esposo. Em tudo, você pode imaginar. E eles falaram pra mim no começo que, no que eu precisasse, eu poderia procurar eles. E não foi dessa forma. Todas as vezes que eu ligava, ou eles estavam viajando, ou não podia me dar assistência. Ou não podia falar, ou não podia fazer mais nada por mim. Olha, a vida dele em si pra mim não tem preço. Não tem preço, porque uma vida ela não tem preço. Só que se eu for, se eu for na balança tudo que eu já passei, que eu passo com as crianças, isso pra mim é muito... Então eu taria, teria que lutar, estou aí lutando até o fim. Para que tudo que ele, se ele tivesse direito de receber, meus filhos, eu vou receber.